Rejunte acrílico. Estamos rejuntando esse banheiro aqui de acrílico, pessoal. E essa parede aqui já foi rejuntada antes e aqui, ó, como vocês podem entender, afundou. Tá vendo aqui? Aqui deu uma afundadinha, o rejunte muxou, afundou um pouco. Uma coisa que pouca gente sabe é que tanto o rejunte epóxi como o rejunte acrílico, ele aceita dupla camada. Então, depois de seco, você pode vir fazer isso aqui, ó. Depois de seco, você pode dar um recado no rejunte, pessoal. Rejunte a base de resina com o acrílico e o epóxi aceita a dupla camada. Depois, dê um recado passe a, a espuma levemente umedecida, bem de leve. Tá pronto. Gostou da dica? Fica ligado. Em breve, outras dicas sobre rejunte epóxi e rejunte acrílico. Fui! All <sniffs> right.